É isso aí, galera. Então, mais uma apresentação que vai começar agora com vocês. O rap da melhor qualidade, aqui da nossa região. E que vai fazer para vocês um som muito maneiro aqui. Eu queria apresentar para vocês, Eduardo Outro Tom. Arrepiei. Boa noite, boa noite a todos. Espero que esteja todo mundo à vontade. Meu nome é Eduardo Outro vim da do Silva para fazer um reto para vocês. Quem curte o rap aí pode chegar mais perto, ou já pode se atentar aos ouvidos aí. Eu estou aqui hoje com o meu mano o Bruno Parro, NCP Produções, que providenciou o espaço para a gente ensaiar, para poder estar tá fazendo essa apresentação aqui. Então espero que todo mundo aprecie. Queria agradecer também o convite do Glauter, que possibilitou a gente estar tá se apresentando aqui hoje. E é isso aí. Muito obrigado. assistindo aí também pelo Facebook, olha o meu perfil. Obrigado por sempre acompanhar a gente aí no... chegar mais perto aí beleza seria muito bom a energia de todo mundo aqui para ouvir essas palavras vai ser um pouquinho diferente do que tava rolando antes não é uma coisa muito suave que você ouvir beleza mas isso aqui é rap é rap nacional é rap de verdade eu posso garantir pra vocês Logo, mas a Melhor coisa do mundo, uma casa, uma família, saúde e segurança, sossego para crianças, cadeira de balança, frutas uma cesta, saúde, saúde que não falta.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 porque seu erro um de cabeça nesse mar de ódio. Vai ser uma escada de sangue e cortes nesse pódio. Eu vi de um condut, não sei o próximo episódio. É improviso, ao vivo, programa de auditório. Deixei primórdios em segundo plano. Ação nos manetores, é palito aqui, não tem engano. Ultimamente só trampando debaixo dos panos. Não me vê no rolê, mas pode crer que eu tô chegando. Esse é o ano da eleição, eu tô observando. Cérebro reptiliano se manifestando. Enquanto eu tô usando minha vortex, cada vez mais vejo a convivência sozinha. Se alocou pra trás, mas tanto faz, se quer em paz, eu já tô todo mutilado. Preparado pro que der, se não quer vou ter uma baixa trambada que é arrombado. Quer me ver desvalorizado, mas sou encarnado no fui encerrado, esperando porrada de todos os lados. Pode me subestimar, eu não dou bola Pode jogar sua moeda, sua esmola De onde veio esse rap, tem milhares E de onde vem olhares, também vem minhas visões Eu corrompi minhas ações, todo dia significaria da mesma Eu menti, tô aqui com a mudança Malu, não sou criança, nas mudanças eu sofri Se pra você eu não sorri, significa pouca confiança que você passa, pode mudar. No lugar onde eu cheguei, poucos em vida vão chegar. Tô a um passo no poder de voar Eu descobri como sair desse corpo. Eu acabei de descobrir ainda é cedo, por isso você se erra. Não vim pra terra e não é um calvário que se encerra. Só com minha missão quando meu nome foi gritado, no gravado numa bandeira, no fronte de alguma guerra. Também sonhei com um futuro bem mais digno. Desculpa se eu nunca levei a sério um signo. Fiquei solteiro esperando a mulher perfeita tampei em Algumas empresas não veio umas camisetas. Acreditei numa crença como uma seita. Por fiel a uma entidade que nunca se apresentou. Aí depois de uns anos a ficha caiu perfeita a ilusão. Que estava feita, derreteu e se desintegrou. Me lembro da noite claro, porque eu não respondei na desenvolcha vivo pra sem a bolsa, agora pensava fazendo nada, não perdo nada em eu não quero nada de eu que é um pouco de cérebro que me restava Me outra madrugada do não vai me Eu o preferido que preferido o meu espírito agonizava Não demorou pra que eu voltasse Prozureiro do jogo Meu longe que eu era parte desse todo Mas eu vi saída logo Prometi o meu retorno Passei por cima do risco De acertar o curso Eu fui um homem incorruptível Virei um animal sagaz e inconfundível Passei pra outro nível em vida Isso é incrível A sabedoria é inevitável A pineal é acessível Se um dia me encontrar no mundo É sempre a mesma merda e quem só é o pobre Ninguém é mortal, nem imune ao sofrimento da perda Porém a história da mais longe quando o nova nobre Esse é o seu mundo real A sua vida vale, vale menos que o um real Seu celular pode valer a sua vida E a vida que você leva pode não ser tão real A vida na real é um encontro que o bem e o mal Você percebe, mas não se dá conta É tudo tão natural, as propagandas astral, A ilusão e a situação social Definirão o seu final muito boa noite a todos Muito obrigado pela atenção Desculpa ei, ei. Pela, pelo tom muito alto aí Isso aqui é outro tom Isso aqui é meu irmão Bruno Barro Boa noite aí, sombrio, todo mundo casa produções Minha quebrada tá no mapa ou não tá tio? Primeiramente, permita me apresentar Bruno, LICP, direto de Araranguá No interior tem voz e tem vários irmãos tomando a cena de assalto Com Disposição de sobra pra cor, por fogo um no Planalto Mas então quem diz dizer vai ficar tudo bem, escutei que tudo vai mudar Só não acredito nesse mito, Vocês e se exergeram pra me salvar Pra quem anda na rua apanhar de polícia não é novidade a abordagem padrinha sebrada é sempre de forma covarde Não é pelo povo, se vocês gostam do brilhante Torturador do inferno deve ter bastante E Me agatou pelos nossos, fazendo o que posso todo dia pra melhorar E do fundo do poço, eu tava, tive que me resgatar Representando, dando Step crime, drill Do fundo da suranga, direto pra sombril. e sou o adiante, desde 2020 até que me cheguei. Isso ah. pra mim foi bem difícil De anos no passado ah. repetindo e produzindo No exílio político Esperando suicídio Fracassou emocional Deu minha capacidade a me ajudar O vento te dando tchau Eu queria só um pouco mais de tempo Pra mostrar o meu talento, Pra falar o que eu penso Pra chegar mais devagar Gente, pelo peguei Mas não vai dar pra ser pra, pra hoje pra É não me provar Nada, só de resgatar. Por muito tempo ignorado Minha eu cara é cobrar Salve, salve, sombrio. Muito obrigado pela recepção calorosa. Esse som se chama Preocupações. Ele reflete um pouco do momento que a gente está vivendo. Insegurança alimentar. É, essa covardia toda que está acontecendo com o povo aí, né? Chuva cai lá fora e a alma cai nas trevas. Porra, tanta coisa eu já perdi. Maldita ansiedade que me arrasta e me leva pra um lugar vazio e frio, onde eu não consigo dormir. E o que virá depois? Aonde estão os bons? Pagando pelos maus, calados e oprimidos. Trocando comprimidos, desejo reprimido. Seu ódio acordado e seu amor adormecido. Uma vida inteira sendo tirado pra nada. Subestimado, e Sem minha autoestima. autoestima.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 Vou dizer o que fazer com sua, sua opinião. opinião Seu julgamento, sua sugestão Faz uma sopa com bastante sal e boa sua digestão, digestão É difícil engolir, né? Vou te localiza o mundo que tu vive Dentro da mente, né? Dentro da tua mente, né? Porque na boa esse teu mundo Nem não existe Tanto se tentação uhum. sem preocupação Se eu tô afundando o pago da minha família ou não E Ninguém falou que a resposta tá na tua mão E a juventude vai passar Dos seus céus é tais passarão tais. Olha o desemprego e a inflação, olha aqui o preço do arroz e do feijão. Tá tudo muito caro e ninguém tá com essa grana, então vamos melhorar essa condição. Por um mundo mais justo, que as pessoas possam ter comida na mesa. Muito boa noite, muito agradável, todo mundo em casa, bem à vontade. Não esquece que esse mundo é controlado, viu? O um controlado, seus passos sendo encontrados, seus contatos todos relacionados, gerando dados nas detalhes, todos eles, destravos, criptografados, computados, na luz eternizados. Será que ninguém viu ou reproduziu? O olho de Deus, entendeu? Todo o detalhe que o livro te deu. Em terra de judeu, cristão virou ateu. Quem será que se perdeu? A reubrileu? Quem se dispôs a ser samaritano? Na borda do tempo Sua corrupção A mim mesmo, tem sido exemplo Seu prêmio é individual O que faz o que competimos E nos batemos O que sempre foi vermelho em todo o corpo E tem uma bolinha preta no fundo de todo olho Por isso somos pregadores do topo quando houver vida, ainda haverá o tombo ah. Me passa a brasa, não passa Controle da massa, é uma desgraça Na meu olho de me cachaça Minha garrafa, meu disfarce, minha carcaça Espaço, se basta, meu ódio ferido Comprometido, me repetido Não tenho nenhum calçado Sozinho desse lado, escuro, abandonado Parece um universo paralelo Não sou um problema seu E com certeza tô enfeiando o que você acha que é real. Você conhece o contraste do aparelho de TV E o contraste social, você não vê Acredita em justiça policial repressora Inveita a vida com as opiniões dadas pela emissora Família bela na novela Sequela na infância de termo faz geradores inconsequentes de crianças A noite está com quando o filho cresce Bem-vindo ao mundo, carinho desaparece Agora passa uma prece, se conforme tá com fome, se vira Não sou obrigado a saciar, tá com fome, se vira Sobrevive pra ser forte, todo mundo não vai te perdoar Amarrado no um umbilical da sociedade capitalista Quantos Capita, ditados tem seu nome na lista Sem saber quem você é, eles te então Condição do primeiro ao enterro, controle total Segurança patronal A mente da geração cintura, suas, estruturas, suas estruturas congênitas e planadas Sua inteligência é criada em laboratórios que de empresa privada, empresa privada. Não me mostra a luz no fim do túnel É um guarda com sua lanterna A opinião moderna de interna Se busca resposta Por isso se contente com, com esse mundo de bosta Se não me agrada eu vi as costas Mas sempre que eu me agrado Outra pessoa também gosta É sempre a mesma mega padrão Assim não dá Vou me mudar pra algum lugar Onde não há do que se queixar sem rodo, sem treva, se acender um cigarro na rua, a luta chega Se a filmadora não pegar tem um satélite Se não bastasse a ainda eles podem te caçar na internet Revolução ficou inerte, sem sustentação Próxima etapa é a cruel desertificação Devastação mental, sem preocupação Se será uma praga, zumbi na próxima extinção Agarrado no cordão umbilical da sociedade capitalista Tanto ditados tem seu nominalista, na lista Sem saber quem você é, eles te limitam Condição do embrião ao enterro com total Segurança, segurança patronal, garantida as gerações futuras Suas, suas estruturas, congênitas gênitas e Sua inteligência criada em laboratórios de empresa privada A entenda. A entenda, a entenda, a quarentena da quarentena Ideológica Emocional e tecnológica, tecnológica É o teste da condição psicológica E a alta avaliação É a, a proção que faz a mágica Corpo da cabeça abriu o ático das ideias Tendo surto psicótico Por condição política Virei abrir tóxico Sonhando com o progresso o Jurásico retrógrado, prescrição com a mão da população, políticos por decisão. A história da nação é o país do João de Deus, da Suzane tu do, do Crivela, que e do sertanejo feliz. E você, o que me diz? Eu te sente preparado pra que eu seja o próximo cancelado. Nem sou raizado. O foda é sentir o ódio institucionalizado. Dizendo O Eduardo até parei de contar Parece um, um pesadelo Demoraram pra acordar Uns fingindo da bem, outros, outros vivendo fingindo. a realidade Na mão da milícia me pedindo sanidade Mantendo a postura do bode 100% independente. Desde 88, nada no contra-corrente. E surpreendentemente, ainda sem antecedente. O corre que eu fiz, o corre que eu faço. Ninguém precisa ficar ciente de rolê. Tem lá que tá até o bambata. Salve DKG, trinta de toda rapa. Salve tio Piggy pelo registro. E te ite meia dúzia de rima. É o que me faz feliz. E alguns vendendo estatus no mercado da fé. Cada um a sua maneira. Se gane Quiser. É difícil entender a sofisticação do golpe. Top story, código pé, o seu sonho que volte. Ditadura nunca mais. Ah. Outro tom, LCP. Oh, Território hostil. O que ele quer é me ver ajoelhado dobrado. Eu entro derrubado. É claro que eu tô corrente foder. Eu não tô obedecendo O medo deles é que vem crescendo Seu pesadelo é um revés de sistema Invadindo e tocando o pé no rabo E todos arrofados Todas as comédia que estão se divertindo Vendo o sangue dos balófos Escorrendo pelo ralo O trabalho da honra que sustento Se tu foge pra sirene Então eu venho bater no peito Quanto a tua pele espero reconhecimento E se ninguém te escutar É melhor falar direito situação, o sistema controla a informação Enquanto outros fazem aquela ferramenta de informação Sonhar sonhar com felicidade Só que pra mim não é tão importante assim Se eu não me baixo nessa sociedade Não é por uma vontade, é que, que não, não tem lugar pra de mim Esse território hostil Minha rima é meu fiel fuzil A revolta é meu melhor perfil Sobrevivo na miséria, o, o Brasil, Brasil Me deu a pena, essa terra me pariu esse território sim. Minha vida é meu fiel fuzil A revolta é meu melhor perfil Sobrevivo na miséria O Brasil me deu a guerra, guerra, essa guerra me pariu O que eles querem? Tirar meu direito de enriquecer Eles não querem que eu cresça, Mas assim eu vou crescer Vou lutar tá pra prosperar, ajudar a fortalecer Minha família, meus amigos, só não tem meu proceder Bebe. Uma pátria que odeia os seus filhos Um parlamento com bandidos de gravata Bebe. Essa não só a Quanto somos escrotos, porque de novo elegeram a escravocrata -se. se não batasse o meu dia a dia Penso, uma parte de falsidade Me sugando meu dinheiro Amigos que ficam quando você não tem mais nada Sua vida de zato, porque eles só querem você na balada Por pouco não me acharam ignorado Eu fui maior que eu mesmo, por mim eu tinha parado mas sei que ainda posso ser útil Isso se eu deixar de ser fútil E me focar no que o rap tinha mostrado Revolução sem paz é o lado errado você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 uma guerra um que só sobrevive que não atira. Quem atira Quem paga a nação, quem trafica Infelizmente o, o sol e O Brasil só me respeita Como Todo mundo o resolve, bom, aí. aí Muito obrigado Brasil Pelo carinho, pelo amor Nesses 34 anos de vida Pelo emprego Pela assistência social, muito obrigado A todos os presidentes Perceba que tudo é só Veja a mutação do vírus, o rato de laboratório. Seu condicionamento, seu enfrentamento seu leite, materno e entregas no vento. Bem-vindo ao mundo que já estava feito. Seu karma, castigo perfeito. Somente a biopsia de embrião, a lenha da BNP, do tratamento do DDK e a carga de antártica. Garantino que indivíduo, tudo social Veja a culpação E perceba que tudo é ilusório Seja a votação, O vírus do rato de laboratório Veja a votação, E perceba que tudo é ilusório Seja a votação, O vírus do rato de laboratório Vingas de embora, os campos, os fios passou, foi batido, mas, mas já estava tá escrito. Já era, houve muitos tiros corridos no mundo. Fico formado no esquim. Sabemos que o passando tem é a sua reação. Minha falta de meio que chega a retardar. o crescimento, mas a reação. Condição do sopro que fez. Cadê o Deus E pensei, que tudo é, é ilusório. Seja o vírus do rato de laboratório Seja a ocupação E perceba que o é ilusório Seja a educação O vírus do rato de laboratório Você, trabalhador Não é de casa é Aposentado Você é o rato Você tá sendo testado a todo momento a comida que você come, as coisas que você assiste, que você ouve, os passos que você dá. O mundo é controlado. Você é o rato do laboratório. Nunca se esqueça disso. Você concorda com o cientista louco que está fazendo tudo isso? Ou você simplesmente anda pelo seu labirinto perdido? Hã? E perceba que tudo é, é ilusório. Veja a mutação do vírus do rato de laboratório. Veja a adultação e perceba que tudo é ilusório. Veja a mutação do vírus do rato de laboratório. Lembrando todo mundo é o Isso aqui é consciência política, é muito diferente. E aí, agora que vocês entrando no meu bote, no tarot, sua cognitiva. PC Aranguá. Né? Vamos chegar aí que um o grupo inato, né? isso aqui é um últimos, hein? Inacreditável que eu escuto outra vez Essa neva falante que foi Eleita por vocês Descer na área novamente Pra lembrar que é nós por nós Até o fim e eu não vou parar Godão, cai dessa boca, puta que pariu E o preconceito velado que o brasileiro descobriu então Escolhe qual um tira, você vai acreditar Nesse desgoverno iniciando o Paraná Se dando de socorro na versão do No aguardo ansioso pro escopim do motim A pandemia só serviu pra escantar a incompetência de quem ganha Pra nos governar o negócio social nunca vai ser é igual porque a miséria é um plano E da guerra não declarada, é todo brasileiro vem veterano O social nunca vai ser é igual porque a miséria é um plano E da guerra não declarada, é todo brasileiro vem veterano Segundo ato, todos nós fazemos para se lado tá, do que é. Me dê um ponto de apoio, Arquimedes é. Que esse é o momento de fazer o governo entender Que tu não tem nada, não, não tem nada a perder ter, E que a facilidade uma hora vai estudar Que quem for o responsável vai ter que se explicar. É. Não é só estatística, a morte de milhões de 5 mil a sete mil Os caras só pensam nos Humana, a salvar a economia do país, levante mais um dia Faça seu patrão feliz E porra C pou os filhos cada um por si Nesse moderno bang bang Fá social nunca vai ser igual Porque a miséria é o plano E da guerra não declarada, todo brasileiro fica veterano O social nunca vai ser igual Porque a miséria é o plano E da guerra não declarada todo brasileiro fica veterano A todos pela atenção, pela paciência e agora a gente vai fazer essa... a brigas entre pais, filhos e irmãos porém no começo não acontecem brigas no princípio as crianças amam os pais e os irmãos confiam uns nos outros quando são novos mas de repente a cultura chega com eles começam a se odiar e a se matar Mas jamais se esquecem da época e se gostaram da época em que confiavam um uns Antes de eu percar meu domínio Vou tentar manter meu raciocínio Muitas vezes então no meio da multidão Eu ainda busco meu alívio Me que se eu perdi um Apagaram o som um do menino Mas não te abençoe si, que na de dia Ele resistiu ao extermínio Sua história uma série de livros Na fogueira foram vários capítulos Seu seu mundo sofrendo sem nada de afeto, Seu cérebro Rápido se fez mais sério O cérebro do mundo Foi sempre a porrada Teu dia e tá Esperei todo momento Todo pensamento Fosse muito mais Marinho e rápido Me pergorei mais O se eu Dependente de quem estava Do meu lado Era o máximo. Precisei demonstrar O que de já fiz Que ele ia E de fato eu fiz Vai é ter esposa e família Supa e filha Que a alma é fria Eu busquei minha sabedoria Fazendo que eu gosto Sendo de verdade Passei da idade de andar Pelas novo Não tem brihada E chegando tarde em casa É tempo de se aguentar De se preservar Preciso parar, descansar Mas pra começar a trabalhar Quero minha paz Busco um tá Distante o bastante Longe do barulho Pra eu me abrigar Não posso tomar Um quis pro mar Uma rede de pés De lenhar pra queimar E aposentar, e aposentar. Virando de novo outra madrugada, um droga, bebida e música alta grande, pista até vingar, os ratos seguindo a nota na porta que se vai, vida é graça, morte é glória pra todo homem sofredor é nem toda farsa dura pra sempre, nem todo ventre gera um pai, cada pancada de cima pra baixo me condicionou a ser lutador, toda ferida cicatrizada hoje tem seu valor, o que importa é a maneira que você suporte não venha ao caso lembrar, eu quero uma caixa com todas as vezes que eu fui perdedor, eu de pó, bem mais, bem mais, e o de queimar, eu acender e ver queimar, Vida que passa, tempo que passa, juventude que se vai Vida é graça, morte é glória, pra todo homem é sofredor Tem toda farsa, tudo pra sempre, tem todo vento já é um pai Cada pontaia de cima pra baixo me condicionou a ser lutador Toda ferida cicatrizada, hoje tem seu valor Que a gente puder carregar os nossos familiares, os nossos amigos. Muito obrigado pela atenção, tenham todos uma ótima noite. Espero que todos voltem para casa em segurança, assim como eu tentarei fazer. E mais uma vez obrigado à organização do evento, ao e ao pessoal da música que apoiou aqui. Muito obrigado né, de coração. Eu sou o Eduardo Duton e eu estou aqui eu me despeço. Obrigado. É isso aí então pessoal. Aqui. Obrigado Eduardo, mostrando pra gente aí que a música não precisa ser só para entretenimento Serve pra gente raciocinar, pra gente falar também o que a gente pensa E parabéns Eduardo. parabéns que estava muito legal mesmo E vamos nos preparando, agora a gente tem mais uma atração musical aqui A Mona já tá aí, já tá prontinho